evento que reúne mais de 1.500 mulheres engajadas no agronegócio. Estou na terceira edição do Congresso Nacional do Agronegócio para as Mulheres e converso agora com um exemplo também engajado no agronegócio, Fabiana Baldiceira, que é professora e também trabalha no setor financeiro da Baldiceira Agrícola em Capão Bonito, São Paulo. Fabiana, eventos como esse que mostram a importância da mulher no agronegócio valorizam o nosso papel neste setor. Como que tu enxerga eventos como esse? Como que tu entrou nesse mundo sendo professora também fazendo um trabalho paralelo? Eu vejo esse evento um lugar de muitas oportunidades. Porque eu consegui é, linkar essas duas profissões, ser professora e estar no agronegócio, é, uma grande oportunidade de, de ideias, de networking também. Eu venho de uma carreira que não tem... Nada a ver com o agronegócio, eu estudei fora 10 anos e trabalhei com hotelaria. E tive a necessidade de voltar para o agronegócio para a sucessão familiar. E em vez de vender quartos, hoje em dia eu, vejo, hoje em dia eu vendo cereais. Para não perder o vínculo com a minha profissão antiga, eu entrei na educação. É... E hoje, aqui no agronegócio, no Congresso de Mulheres do Agronegócio, eu vi essa oportunidade de trazer para nossa cidade... É, a capacitação desses jovens, que eu vejo que não tem mais o brilho no olhar de ficar no campo. Então, talvez se tivesse uma entidade que, que proporcionasse cursos para proporcionar empregos, porque na região que nós estamos é uma região agrícola, e eu vejo que não tem capacitação para essa área. Então, talvez a gente pudesse trazer o brilho no olhar dessas, dessa moçada né, que está aí para frente. Fabiana, e aproveitando também outro assunto que também foi abordado, foram as pesquisas recentes que muitas mulheres relatam que ainda encontram discriminação, sendo mulher, trabalhando, e elas acreditam que ainda recebem menos que os homens. Tu consegue enxergar essa certa discriminação no trabalho, na tua no teu trabalho diariamente? De maneira nenhuma, não, não consigo enxergar essa discriminação e... A gente vem de uma família onde o nosso pai sempre fez questão de levar-nos levar no, para o sítio e, e tanto o meu irmão quanto eu, minha irmã, a gente tinha que fazer as mesmas coisas independente se você fosse menor, se você fosse mulher, nenhum tipo de discriminação. E tendo um exemplo tão forte é, dentro da minha casa que a minha irmã uma agricultora, agrônoma, mestre, mãe, é, bem-sucedida, eu posso dizer, nesse ramo do agronegócio, eu acho que só me encoraja ainda mais para trilhar essa carreira do agronegócio. Junto com a educação, claro, não posso esquecer essa parte, mas de jeito nenhum. Eu acho que a, é, a discriminação tem a ver com competências. É, se você é competente naquilo que você faz, você vai ser respeitado de uma maneira ou outra, independente de, de ser mulher ou de ser homem. Então, é, discriminação não tem nada a ver com, com gênero. Eu conversei com Fabiana Baldiceira, que é professora e também trabalha no setor financeiro. É um exemplo de inspiração e que vai inspirar muitas outras mulheres. Eu estou em São Paulo, Congresso Nacional das Mulheres. Aline Merladete, para o portal AgroLink.